Bora conferir o novo game The Ascent Então fica ligado aí Bora então conferir o game aqui Ele tá saindo hoje, acabou de sair aqui pra Xbox One, Series S e X e PC E eu vou ser sincera com vocês que o que me chamou muita atenção aqui nesse game é esse visual cyberpunk, assim Eu Gostei fiquei também. louca pra ver como que vai estar tá esse game Cara, fiquei curioso, aí ele tem uma pegada bem interessante pra quem curte esse estilo de câmera, assim E o um RPG de ação, já fica aí a nossa dica, mas bora conferir aí se o game é bom Tô animado, hein Olha aí, cara! Bora, vamos lá então, hein? A cada ciclo, milhares de esperançosos aterrissam inválidos. Cara, o visual tá muito maneiro mesmo. Tá é. muito interessante. A maioria paga o alto preço da passagem vendendo suas vidas para as corporações através de um contrato. São chamadas apenas de contratados. Escravos em tudo, menos no nome. Ah, cara, futuro, ah, futuro distópico aí de megacorporações. Você é um contratado do grupo Ascent, a maior empresa de velhos né? Eu adoro histórias, assim, do futuro distópico em que as megacorporações é que dominam a sociedade, tá? Eu curto esse tipo de coisa. Preso nas entranhas úmidas e profundas da enorme arqueologia deles, você faz o trabalho braçal. contando ciclos até o final do seu contrato ou uma morte prematura o que vier primeiro. É um game com a mesma ambientação do Cyberpunk 2077, mas com uma pegada de gameplay totalmente diferente, né? Vélez lhe deu as boas-vindas com um chute forte na virilha, como faz com todo mundo. Caraca! Uh... Mas você ainda não está derrotado. Ah, deve ter assim, os trabalhadores em si devem estar numa situação péssima. Uh, a gente faz o personagem. E aí, Gabi? Não sabia que a gente criava o um personagem não, Mas cara. é uma menina. Uma menina, bora então. Escolher o rosto dela. É... Deixa eu ver aqui, não tem muitas opções. Ah, muda um pouquinho. Muda um pouquinho. É, põe, deixa eu ver... Essa. Essa aí, né? Gostei. Pigmento. Ah, já tem umas marcas na pele Ele já gostei, cara. Cara, tem de tudo aqui. Vou botar esse 4 aqui, ficou legal. Pintura facial, velho. Olha ali na testa. Ah, vamos botar não, uma na parada, bochecha, cara. Não, na deixa não. É, então é. assim na testa, ficou legal. Essa aqui ficou maneira, né, cara? Pintura corporal. É essa aí, ó. Ah, essa ficou aí ficou hora. legal. Só dá uma olhada na 3 aqui, velho. Ah, gostei dessa aqui também, cara. Tô com a Gabi nessa. Beleza. Estilo. Cor principal, cara. Ah, da, da calça ali, né? Tá, deixa eu ver o que, que, cores é que cor Uma cor bem forte, se possível. Essa roxa. Se ah, eu é sabia bem... que a Gabi ia gostar dela. Coisa dessa. bem louca. Cor secundária, tá. Da roupa também. Mas é um verde. Esse verde Hoje tá legal. Esse verde tá legal. Deixa eu ver, tem outro verde aqui, ó. Esse outro ficou mais legal, né? É. Filho? Esse aqui, né? Esse. Ah, beleza. Padrão superior. A ah, blusa! Eita, cara. Acho que esse top ficou legal. <risos> top ficou maneiro, né? Só dá uma olhada aqui, cara. Isso aqui ficou da hora também, mas.. É, não, Gabi. mas acho que o anterior ali fica mais cyberpunk esse aí. Qual? Esse aqui? É, meio com duas camadas, uma. sei lá. cabelo dela, Gabi. Ah, esse aí eu achei que gostei. Vamos ver. Ah, esse aí, né? Punkzão, cara. Rock Punkzão. logo. Ó. Oh. Ah, esse aí também tá da hora. Qual que é a garganta isso? Ah, é que é esse aí. Nesse, né, esse cara? Aí. Tá muito estilo punk aí pra uma pegada cyberpunk ficar muito cor, legal, cor Pode né? ser rosa ou roxo, bem forte. Rosa ou roxo, deixa eu ver. Um... Tendo um azul, laranja... também. Aí, aí. Ficou ba! Sim. Esse aqui, né, cara? Ficou muito sim, maneiro. Ficou da né? hora. Tá. Pintura da arma. Vocês lembram que no só Cyberpunk, padrão, a né? gente colocava no espelho e sumiu o cabelo, a gente passou um tempão… <risos> <Bugada>. é, cara. <risos> ah, a pintura da arma. A arma vai ser, ela Ela tipo... só, só tem a padrão, infelizmente é. aqui a gente não vai poder configurar, tá. cara. Vamos lá, confirmar essa personagem? Confirmar, adorei. Da hora, né? Terminou seu personagem, sim. Beleza, cara. Bora que te bora. Ai, olha que amor que ficou. Que maneiro, né? Tá, já estamos controlando aqui, velho. Putz, cara, que tá maneiro o visual mesmo, aí. tá muito bonito o jogo. Caraca, que legal. Aí, aí. Isso aqui é hostil? Ah, não, não, não. <risos> Nossa, eu já achei que <risos> tinha que sair meio atralhando, Não, não tinha, não. Olha só, cara, um monte de sucata aqui. Dá pra gente interagir aqui? Dá, né? Registro de manutenção. Tá tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo como sempre. Os sups estão fazendo o trabalho deles. As sucatas estão soldando até não poderem mais. E eu... Ainda não entendo de verdade o que os monos estão aprontando. Tudo em dia de trabalho. Assinado Byron. Beleza. Um pouquinho de lore aqui, né? Uh, aperte B para agachar-se e rastejar sobre obstáculos e se proteger atrás de obstáculos baixos. Ok. Sempre quando eu falo em alguém que procura sucata, eu lembro da Ray. Da Ray, né, cara? Legal, um pouquinho cara, da movimentação aqui. Cara, eu tô chocada aqui. com a beleza dos ambientes. Tá muito bonito o jogo, né, velho? A gente não, não espera um jogo tão bem trabalhado nesse estilo. O cara tá lindo demais. Tá com camadas, assim, com profundidade, né? Tá, velho. Ó, interação. Interaja com objetos usando X. Existem muitos tipos de objetos interativos. Beleza, cara. Isso aqui é bem de boa, né? Autorizar. Beleza. Olha, tinha uma máquina. Aqui? aqui? É Ah, tá ó. Pra, Se você quiser voltar, né? Hum. É, status da missão Aperte o botão de direção pra cima a qualquer momento Pra que seu sistema mostre o objeto rastreado no momento Ah, ele cria tipo uma, uma trilha, né? Uma projeção de navegação no chão Pra gente se orientar, caso a gente esteja perdido Tem né? alguém no chão ali, tipo um bicho <risos> Tem um monte de coisa É... Ali. Que eu ver aí. Autorizar. Ah, é aqui, velho. Tem ali, agora eu vi que tem alguém ali, ó. segmentos do mapa. Consiga mais segmentos do mapa alcançando novas zonas. Seu IMP irá pesquisar e baixar automaticamente os mapas relevantes para a zona atual e armazená-los em seu diário. Hum... A gente pode abrir o diário apertando para baixo aqui, ó. Verifique todas as suas missões iniciadas e concluídas em seu status. Defi ah, aqui a gente... Ver as missões, gerenciar as missões e tá, tal Ah, nosso mapa aqui, hum. cara Missões principais, ó, nível recomendado 1 Aprimoramentos, a gente pode fazer aprimoramentos nas armas aqui, ó Equipe aprimoramentos e módulos a qualquer momento A gente ainda nem testou a arma pra ver como é que tá a situação Não, né? cara, mas ó, dá pra fazer modificações na arma Na armadura aqui também Tá, beleza. Resumo da armadura, cabeça, torso... Eu acho que a gente não tem nada pra equipar nesse momento, né? Ah, a calça que já tá equipada. Os itens equipados podem ser visualizados e alterados em tempo real. A gente equipa duas armas e um equipamento tático, né? Tá com a nossa primária. Eu acho que a gente vai coletando ao longo do caminho. E o resto a gente vai vendo depois. Tem as estatísticas do personagem, né, cara? Nível de habilidades e tal. Cara, tem bastante coisa pra gerenciar aqui. É um... Um RPG de ação um raiz aqui mesmo, né? Bem da hora, nossa. Habilidades. Caraca, tem muita coisa pra gente gerenciar aqui, velho. Tá, mas vamos lá que o jogo vai nos ensinando aos poucos, né? Ah, pra nos, nos chamarem é porque o problema já tava. complicado, né? Hum, nome. espero que você tenha vindo armado, cara. Tá. Meu Deus, cara. Tá ele tá ferrado aqui, né? Que que é isso, cara? Tá... Tá em inglês aqui, velho. Tá, tá meio bocadinho essa parte, mas tudo um bem, Cí né, cara? ali em espanhol? É, o, ca... o que causou o Si pra... Vamos ver, armado outro? Uh, down, eh? Poo, hum, será que a gente vai encontrar aqui embaixo, cara? Tá, vamos aceitar a missão, né? Tá, ele vai vazar daqui e a gente vai ver qual é que é a treta aqui embaixo, né? E eu bem perdida, achei que o Cira de Sim, espanhol. como não! Sim, claro. claro, manito! Agora, esse tipo de criatura lembra muito Star Wars, né? Tá legal, né? E, né? e tá me lembrando muito o jogador número 1 um também. Também que tem uma pegada assim, né? Essa pegada meio das pessoas tentando sobreviver e tal, e sendo exploradas por uma grande empresa e não sei o quê. Maneira, né? Ah, não tem mais nada pra gente interagir aqui. Uh, o Zaro 29, o crit. Não Espero tem que crit. ela tenha tomado antitetânica. Ela tá pra descalço com isso aí? Com esse monte de ferro aí no chão? Não, acho que ela tá desabada. Tá maneiro, né? Cara, olha esse visual desse jogo. Tá legal, né? Ambiente de hackeamento. Hackei tudo ao alcance do Cyberdeck segurando o Y. Muitos objetos no mundo requerem um Cyberdeck capaz de hackear aquele tipo específico. O que seu cyberdeck pode hackear Pode ser lido na tela do diário E a maioria das coisas que podem ser hackeadas no mundo São indicadas pela cor amarela As portas ah. e baús Podem ser protegidas por CES Cada vez mais complicadas E como tal requerem cyberdecks mais poderosos Atualize seu cyberdeck E aumente as capacidades dele encontrando melhorias Do cyberdeck no mundo Tá legal A gente pode hackear algumas paradas aqui Chegando um que legal. É Gostoso o barulhinho Acesso negado, cara. O que, que tu tem que ter pra dar Cyberdeck, acesso? cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no nosso equipamento. Pra hackear tu precisa ter algum aparelho, alguma coisa? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai interagir aqui, velho. Acesso negado, velho. Ah, aqui eu atiro. Ah, já tem como usar a arma aqui. Ah, ela só recarregou aqui. Eu acho que teria que hackear aquilo ali, não, não teria? Como é que a gente vai hackear agora, cara? Aqui é o codex, caso a gente queira aprender sobre alguma coisa aqui. Deixa eu ver só se a gente deixou passar aqui, cara. Meu Deus, cara. Ele tem tudo aqui, até coisa que ele não <risos> ensinou ainda. Não é nada ali no chão que tá piscando? Tu não consegue pegar isso aí? Não, não. Não né? dá pra interagir nisso aqui, não. né, velho? Deixa eu ver, cara. O único caminho que dá pra passar é aqui. Acesso negado, velho. Será que a gente tem que voltar aqui? Falar com o cara? Pode ser. Estranho, né? Por que a gente não pegou alguma coisa aqui? Autorizar. Pra cá a gente já veio, não, né? Eu acho que não, né? Pra essa área é, aqui. É quando vê, tem né? que ir explorando pra vários lados ali. Vamos ver. Talvez tu adquira alguma coisa mais pra frente que tu possa hackear lá e passar, não sei. Tá, aqui não dá pra interagir. Eu tô bem chocada com a profundidade dos elementos do mapa. Tá legal, né, velho? Também. Impressionado. Tá lindo demais, demais, demais, demais, demais. Beleza, por ali é onde a gente não conseguiu passar, né? Acesso negado pra cá ainda não dá também. Silo 86, né? Tá acesso negado, velho. Vamos ver como é que a gente faz pra passar aqui. E tá indicando pra cá, velho. Uhum. Interessante esse minimapa também. Legal, né? Bom, pra cá a gente consegue, né? É. Não, ele tá indicando lá aquele mesmo caminho. Aquele velho. mesmo caminho que a gente foi, que tava dando acesso negado, mas que tava amarelo, né? É. é. Beleza, pegando o um lootzinho aqui. Olha ah, ele usando a máquina, hum. cara. Right. Uh... É. Inteligência ss do mais Tá, os caras estão armados. Alguma coisa fez com que a IS implodisse, né? A resposta está além daquela porta. Tá. Ah, aqui, ó. Cacete, você tinha razão. Eu não devia ter acreditado uma nova vida, um emprego no Grupo S. A viagem pra Vélez e tudo arranjado Tudo que eu tenho que fazer era é trabalhar como contratado Para pagar a dívida Cheguei aqui, consegui um emprego Beleza, cara Tem mais nada pra interagir aqui, né? Acho que não Isso aí piscando também, não, não Autorizado Ah, aquilo ali as pontas vermelhas, tá dando um tiro ali, né? Meio Resident Evil. <risos> é, cara, acesso negado, velho. Porque ele tinha dito ali que o que era amarelo tu conseguia hackear. Vamos ver como é que a gente usa aqui. Só que. Aqui. Primária. Secundária. Tá nos faltando um negócio pra hackear, né, cara? O Cyberdeck, isso aqui, ó. Uh, barato, mas bastante confiável. Não vem com firulas e embalagens para presente. Mas pode abrir uma porta se for usado pelo joque de deck. Certo, tá aqui, cara. O que, que isso quer dizer? Analisar: <risos> tá ali, ó. Portas, não. Baús, não. O é que a gente tem que upar? Alguma coisa aqui, cara? Ó, alcance e recarga. Como é que a gente usa isso, velho? Viria a ser aqui. Aprimoramentos aí. Também não, né? Uh, aí de sistema de gestão de resíduos foi desligada. Preciso descobrir é, por que e consertar, né? É onde a gente tá ali. Cara, vou tentar apertar aqui. Vai que eu não apertei alguma coisa aqui. Oi! O que, que tu apertou? <risos> é, boa pergunta. Eu acho que foi o B, cara. <risos> Apertei tudo! <risos> Eu acho que foi o B, cara. Não sei não. Porque ele tinha dito ali que tudo que era amarelo no mapa tu conseguiria Dá pra hackear. hackear. Só que ele não ficou muito claro antes que, como é que tu hackeava, né? Ó, oh, use RT pra disparar a arma, né, cara? T tá meio bugada essa parte da localização, né? Tem coisa que não tá. Não, Ai, tem não tá traduzida, né? Às vezes pode ter tradução, mas tá com problema ao puxar a tradução. Meu Deus, I cara. Que morrer. que é isso, cara? Você vai morrer. que é isso, cara? Meu Deus, hein? <risos> a gente morreu, morreu muito aqui, Era cara. melhor que a porta não tivesse aberta. <risos> Caraca, pera. Deixa eu aprender a usar esse negócio aqui, velho. Meu Deus, cara. Só tem esse tiro mais básico assim, velho? Esse aqui não foi muito efetivo não, viu Não, bora que te bora tá, Não tem que tá pegar mais distância, aqui, né? sei lá Já ficou aberto agora Já Pô, oh, o primeiro deu bom ali Mas era o robozinho, né, cara que Esse aqui, cara Esse é inimigo? Aí, aí, aí, ó Esse aí? Não, não, também não é Esse aqui sim, esse né Esse era Ah, essa é a distância, cara que isso, cara? É. Meu Deus, cara, mas o que que é isso? Acho que tem que aprimorar essa arma aí, tá meio fracola. Que isso, eles cara? Eles são bem mais fortes mesmo. Meu Deus, mal o que que tá acontecendo aqui? É pra, eu, é pra eu vazar daqui, não é pra eu atirar, não? É, é talvez. Ih, mas eles estão seguindo. <risos> Meu Deus, cara. <risos> não vai. Não tá vai acumulando nele. mais. Mire alto segurando LT para atirar sobre pequenos inimigos, obstáculos. Ah, será que Ah, eu tô atirando para cima, meu arte, cara. Ah! Eu tô atirando para cima. Mas ele ensinou véio. depois, ele né? Ele para. <risos> que loucura. Meu Deus, cara, ele ensinou depois O jogo a... tem que ensinar antes de chegar o momento Cara, era isso eu, eu Não tava pegando absolutamente nenhum tiro Nenhum, cara Ele tava tá, tá mirando pra cima, velho Que sacanagem Só aperta, que é o normal, né Tipo no Playstation o, o L2 ou aqui o LT A gente mira, né Aqui não, ela já tá mirando Eu tenho que apertar direto o RT Pra atirar e se eu seguro o LT, ele atira pra cima, velho. Uhum. Vamos lá. Olha aí, agora vai. O outro, o outro esqueceu do outro. Meu Deus, cara. Mesmo assim é difícil, <risos> cara. Mesmo assim é difícil. Difícil! Vai dar bom, vai dar bom. Eu confio, eu confio. O bom é que se não der, tu atropela, se não der com tiro. Vendo? Não é Quase não, cara. Tá em healar, é automático? Eu acho que a gente pegou 10 de vida agora, ó. Depois de derrotar eles, né. Caraca! Tá, beleza. Aí, aqui sim, a gente consegue atirar pra cima, ó. Tá, mas não vai precisar, né. E talvez for um inimigo muito grande. É. Aí, atrás, atrás! Eu gosto que eu adiciono uma camada de... De tensão, né? A cara tá nervoso o bagulho. Oi, ah, ô sacanagem, Deus. tá vindo bicho tudo que é lado. Ah, né. Putz, cara, pra rilar tem pouca coisa, hein. Putz, tô achando legal, hein. Tá maneiro, agora vai ficar mais legal, né? Acessar... Diagnóstico, leituras de energia erráticas Flutuações de energia afetando o sistema G Causa exata desconhecida E S offline como medida de proteção Protocolos de reparo atuais inválidos Aí, hum. aí Tá, beleza O sistema mesmo se desligou, né Por com uma medida cautelar Flutuações erráticas, cara Tá, então, beleza, vamos ter que resolver isso aqui, né? Olha, a ambientação tá muito legal. Muito maneiro, né? Concluído, né? Por aqui mesmo. Aí né? aí, bichão. Aí é amiguinho, né? aí. Não, agora tá indo bem fácil. Tá indo, né? Atras, atras, Deus, atrás, atrás. Meu Deus, cara, não matar esse. <risos> Não sei se tem uma punição por matar os cubanos mais fácil E né? tu viu que é... Ai, ah! Beleza, né? Tá vindo sempre de trás, hein? Aqui dá pra descer? Um baú, ó. 50 de HP... Vida no máximo. Aí não dá pra pegar mais, né? Mas é um kit médico, né? Tem muita coisa sem tradução no meio, né, cara? Aí, Isso baú, tá baú. tá bugado, né? Isso aí, eu acho que é uma falta de cuidado absurdo, assim, né? É, velho. Até acho que não é da equipe de tradução, acredito eu. Deve ser um problema de não ter chegado aqui a tradução nessas línguas. Meu Deus, cara! Tá, Porra, aquele tá kit médico que tava aqui, a gente vai usar agora. Ó <risos> lá, tem tipo um penhasco lá, lá atrás, né? Olha isso aí. Que tá muito Star Wars E é, yeah, não, porque é muito uma mistura de tudo destruído Com muita coisa de usina, de fábrica, assim Bem distópico e ao mesmo tempo tem algo bem futurista Tem uns, The... uns bichinhos voando, tem umas criaturas diferentes Muito legal A história tá interessante por enquanto, né É uma mega corpo corporação aqui que tá explorando a galera E de... algo deu ruim aqui, né a gente vê que alguma coisa entrou em colapso aqui Porque tá um monte de monstro, um monte de coisa aqui Aí Ih, eles vêm pelo barulho, impressão minha Pode ser, né Enquanto começou Ufa. a atirar, eles começaram a atacar Essa arma aqui não tá com nada ainda É, tá uma porcaria essa arma Meu Deus, cara, vamos morrer Meu Deus, cara Aí, esse bichão 100%. aí, né, podia ajudar também Meu Deus, é difícil de mirar aqui meu Deus! Caraca, velho! Um né? tá, tá punitivo esse jogo, viu? Tá bem punitivo, porque a gente não pode ficar muito parado também, né? É Pra cá, é pra baixo, e né? E cuida antes de atacar os primeiros, sempre olha pra trás. Porque às vezes tá vindo por trás um pouco antes de tu atacar os da frente. É. E acaba acumulando muitos. E eu acho que uma estratégia aqui é a gente tentar baus, dar uma, uma funilada, né? Já olha aí, olha aí! Funi... Meu Deus, que sacanagem. Eu, eu, eu, Olha tá. quantos! Vem de tudo que é lado. <risos> tem, que, é. Uh, tem que pegar um corredor aqui e afunilar pra... para ter mais facilidade, né? Eles não nos cercarem. Né? Deixa eu acessar aqui. Se bem que eles estão vindo de tudo que é lado, né? Não sei se eles não vêm meio de trás, se tu fica em algum ponto igual. Tá maneiro, hein. Aí, aí, eu tenho a impressão que estão vindo na boa quando começa a atirar, eles ficam meio nervosos, <risos> sei lá, mas pode ser só minha imaginação. É, o jogo começa a mandar um monte, né? Legal, por aqui mesmo, né? Vai, miséria, vai não, né? Acho que é só impressão acho que eles são agressivos desde o momento zero. <risos> Legal, nossa personagem tá muito badass também, né? Tá, e o visual dela tá muito lindo, sério. Ficou não, muito legal com esse roxo. Não tem como a gente melhorar alguma a coisa Aprimoramentos não... ali, ó. Não tem nada, a gente ainda não chegou… Provavelmente tem vai ter um NPC… Coletar coisas, talvez. Ou uma bancada de trabalho, né? Ainda não, né? Tem uma arma uma automática aí melhor. Tenha cuidado com pessoas em áreas perigosas Algumas pessoas não atacam no local E permitem que você saia da área sem problemas Caso não sair, esteja pronto pra luta Hum... Ah, tem uns com um pau na mão aí, ó Veio conhecer minha arma <risos> Eles querem briga, Lolo Caraca Ah, podia dropar pelo menos algo muito bom, né? Olha aí, foi sagar pra falar, cara uma arma nova aqui, hein? Ah, finalmente! Tá, beleza, vamos que pegar... Esses aí estavam... Tu Vi que a resistência estava bem maior, né? Olha aí! Dá pra no Y a gente alternar entre as armas que a gente tem, né, cara? Uma automática? Ah, agora vem! Ah, vem, vem, cara. E esse baú vermelho aí, não sei se dá pra pegar alguma coisa... Deve dar. Vamos dar uma luteada aqui, velho... Agora o jogo começou pra mim, velho. É, com uma arma decente... Vamos lá, hein. Acessar aqui o terminal. Limpeza de memória iniciada. Limpeza completa, né? Concluído, né? Reestabeleceu pro padrão, né? Pronta pra reiniciar. Tá. Pra cá agora. essa tela piscando nada, né? Tu vê daí, Não. Não. Ah, agora ele tá indicando pra cá, velho. É porque tu passou por essas caixas, lembra que tu chutou os pacotes de caixa ali? Tá, a gente tem que voltar lá pra onde Nossa, a gente tô louca pra te ver em ação com essa arma. Só assim, é possível que com a arma também venham mais bichos, né? Ó, tem inimigo aqui, hein. Uou, explodiu alguma parada ali! Meu <risos> Subiu de nível! Tá. Complete as missões, colete recompensas e derrote inimigos pra ganhar XP. Ao subir de nível, você fica mais ah. forte, mais dano e é recompensado com novos pontos de habilidade. Aí nos interessa, aí, né? Aí sim! Toma oh, lixo. Quase é que tu explodiu alguma parada, hein? Já vamos dar uma olhada aqui. E Armadura, a sua hein? Olha aí. Chapéu Estragou teu cabelo, né? Mas tá tudo bem. Dá, né? já tem agora. Olha só, velho. Mais proteção pra perna. Tá, aqui é a nossa arma. Aprimoramento, cara. Pera, pera aí, pera aí. Slot de arma não tem. Mapas e missões, né? Tá ali a missão nova pra gente ir. E o Corex liberou coisa nova também. Beleza, a gente aí com um, Uma armadura, com tipo, um capacete melhor e agora uma Olha, arma nova. E essa certo. arma aí tá com tudo, Lolo. É que ela de recarregar. Ai, sério, tem esse que é um o foreninho. Ai, cara. É, tu vai ter que dar esse saltos hora de recarregar. Tu consegue pular e recarregar ao mesmo tempo? Eu acho que consegue, né? Deixa eu ver. Não. Ah. Bom, mas pulando tu ganha um tempinho, né? Já ganha um tempinho pra recarregar mais longe deles, né? Maneiro, velho. Tá, pra cá. De boas. Tem inimigo aqui na frente, já consigo ver. É. Ah, mas foi bem. Só, vem. pode vir então. Que que é isso? Não Holograma dá pra ali. Não dá não. Aí, esses cá, outros né? bonzinhos aí só me atrapalham. Porque eu tenho a impressão que tem que matar todo mundo. <risos> Como é que eu fiz a outra parada, velho? Eu apertei tudo que era botão, véi. Tenta um RB, LB, <risos> RT. XY, Caraca, Por que, que eu apertei AB? da outra vez, cara? Ajuda, já. Joga por que botar a Coral Dois Botão juntos, aqui, cara? LB, RT... Foi aqui, velho, foi aqui, certeza. Não LBRT, era, LB, RT, não? Não. LB, RB... Juntos... Nossa, parecia tão fácil, né? Meu Deus, cara, eu hackei da outra vez, tava easy, velho. Não passa, não, né? Caraca, que... Será que tá bugado, cara? Tu não equipou sem querer, tu tava fuçando lá no negócio lá. É isso aqui que a gente é usa no Cyberdeck. Né? Será que tá então bugado? Tu tem que selecionar ele? Não sei. Tem se... ele se selecionar. Eu selecionei, cara. Juro pra vocês, velho. Não. Selecionar, ó, tá selecionado. Mostrar detalhes no L. Lá em cima, que a gente tá com a face que é um pouquinho em cima. Não é que tá selecionado, né? Vou tentar segurar algum Tenta botão. Tenta, LTRT ou LBRT. Ah, Y. LRT. Tem que segurar Y, oh, boa. cara. Boa! sim, Segura. Ah, o jogo. É, isso é um bugzinho, cara. Porque o jogo tinha que aparecer Y aqui, né, velho? É Tem que aparecer o botão Y, né? Sim. Como aparece X agora, velho? Tem porque é um detalhe bobo que às vezes tu perde tempo, né? É. Tu é, acaba é. eventualmente descobrindo, mas não faz sentido tu não ter ali, né? Botão de interação. Também acho. É. Puta falta é de sacanagem. Bugadinho, né, cara? É o problema esses bugzinhos no lançamento, né, galera? Uma coisa que eu não comentei: o game ele tá saindo hoje no Game Pass, né? Ah, isso é bom. Só vem, então. pode vir, pode vir. Cara, com essa arma aqui. Ficou Na minha bem opinião, mais minha opinião bem pessoal, a parte que mais me chama a atenção desse jogo, mais do que jogabilidade ou mais do que a história e tal, é o visual. O tá de... visual dá um prazer de ver esse <risos> game. <risos> Porque ele tá muito bonito, não tá pouco bonito, tá muito bonito. É, gameplay tá legal a também, gameplay cara. gameplay tá legal. Tá divertido e de a jogar. A história né? até agora também não tá assim, ó, oh, que história incrível, mas tá legal, assim, tá tá instigando, assim, tá legal. Ah, pra quem curte esse estilo de game, eu recomendo, velho, o game tá legal. o ambiente desse game é absurdo, é totalmente absurdo, é muito legal. Tá, vamos reiniciar lá aí o sistema. Aí tu passa várias vezes pelo mesmo caminho, né? Olha aí, é. atrás, atrás, atrás, atrás. Não sei é qual é a relevância dos baús Não, não mas... é bom, cara, a gente tá pegando dinheiro aqui Provavelmente a gente vai usar Deve encontrar alguma cidade, alguma coisa assim A gente vai, vai poder usar, né Agora a gente pode reiniciar, né Executando sequência de inicialização Executando diagnósticos Reinicialização completa Beleza, concluiu Provavelmente vão falar com o cara aqui About time. Beleza Protocolo de emergência delta ativo em conformidade com o registro geral de contingência da Arcologia. Prossiga pelo desvio Uh, não dá aqui. Protocolo de emergência fez hum, essa, esse, esse negócio fechar aqui. Mas que foi aqui. detectado? Por quê? Vamos ver, velho. O sistema de segurança tá alterando muitos mecanismos aqui, né? É. Descobrir o que que tá causando isso. Estourizar, né? Olha Eita aí. tá com o cara que esse lugar vai se autodestruir? Tá estourando alguma coisa, alguma né? coisa do tipo, é. Ó, tem uma coisa dourada no chão. Investigar. Ó. Oh. Os equipamentos táticos variam de granadas a robôs. Use o um equipamento tático com L e pressione é, LS né? novamente para detonar com antecedência. Para usar o um equipamento tático é necessário que a carga tática esteja completa. A carga tática é preenchida causando dano aos inimigos. Legal. Localizar a paralisação. Bora pra cá ver o que, que tem mais aqui, velho. É Estão baixo. trabalhando aqui. Olha, tu dando encontrão no, no bichão. Ai. Beleza. Ah, eu matei ele. <risos> Aquele ali sempre sofre. Danos colaterais. Danos colaterais. <risos> necessários. Tá cara, coitados, rabozinhos. Hum. Ai, ai, ai. Pula lá. Ai. Mas aquele vermelho ali é do mal, não é? Tá embaixo. O bom é que é munição infinita, aparentemente, Pra cá. Ai! Hum. <risos> Outro dano colateral! Tá meio assusto, cara! que ele aparece, né, na minha frente, velho? Aí é, que tá tem... Aí é que tá isso. Isso é um ponto que mais me atrapalha do que me ajuda. É, mas... E o robô ele não ajuda em absolutamente nada. E ele tá ali só pra incomodar, pra fazer a... Coitado dele, tá trabalhando, Não, cara. tá só incomodando. Tá trabalhando, hum. É, não sei, o jogo deve ter ensinado o que usar o Y, né, cara. Mas ainda ficou indignado que não tava aparecendo ali. Ai! Ai, cara. Aí. Beleza, é? Não, tá indo bem, tá indo bem. Ai, cara, agora que eu vi que eu tô com pouca vida. Dropa vida, jogo. Não dropou nada. Aqui. Ah, boa. Dropou, dropou. Ele sai correndo, não vou matar você não Nossa, yeah Olha que... tô te com esse monte de robôs aí uh. Ai, vem Quando tá perto assim Tem que se afastar, senão não acerta mesmo O que, que é isso, cara? Melhorando hum. armas ó. Todas as armas podem ser melhoradas se você tiver os componentes necessários Visite um armeiro pra atualizar qualquer arma que tenha no momento para o próximo nível MK, né, cara? Cada nível aumenta o dano Tá, beleza Estou recolhendo este... Ah, ali a ponte uhum. ó. Tá, beleza Dá uma olhada aqui em Itens equipados, tático Beleza é... As duas armas Não tem aprimoramento aqui não A é. gente vai ter que ir num armeiro, né? Aqui chegamos numa cidadezinha, né? Aparentemente tem um mapa aqui onde a gente tá, cara. O mapa é pra cá, né? Olha aqui. Não é bem o local da nossa missão, mas tem... Tem coisas por aí. Tá tudo funcionando e quebrado ao mesmo tempo, como sempre. <risos> tá, eu acho que não vamos explorar muito essa área, não que a missão é mais pra lá, mas eu acho que é até um bom ponto da gente parar aqui, cara. O que que tu achou do game? Eu gostei do game, ele tá com uns bugzinhos do lançamento agora que me incomodam levemente, assim, mas mesmo assim, cara, eu fiquei com vontade de continuar a história, porque eu curto a gameplay desse estilo de game, velho. A ambientação pra mim tá muito foda, eu achei muito, muito maneiro mesmo. A, a gameplay eu tô achando divertida. Só a gente tem que explorar um pouco mais o sistema de progressão, né? A gente viu que tem um sistema de progressão, Sim. mas nesses primeiros 30 e poucos minutos aí não deu pra ver muita coisa. A gente pegou uma arma nova, mas não chegou a upar a arma nem upar muito personagem pra ver um pouco mais do sistema de progressão. Se a galera quiser mais conteúdo aí do The Ascent, cara, vocês comentem aí pra podemos gente saber. Podemos trazer. Podemos trazer mais vídeos aí pra gente continuar a história, podemos trazer o Gaming Live aí também. Então comentem aí pra gente saber a opinião de vocês também. O que, que vocês acharam do The Ascent, né? Cara? Ai, eu me diverti bastante. Bem legal. Achei legal, ele, tá? Ele um instiga lembra algumas coisas muito legais de cultura nerd, assim. A gente lembra do filme Jogador Número 1. É... A gente lembra dos próprios jogos Cyberpunk. Dos filmes do Star Wars. Tem uma, uma mescla ali que me deixa bem contente ao olhar ele, pelo menos. É, é um jogo de nicho, né? Pra galera que curte RPG de ação... Nesse estilo, eu acho que vai gostar, galera. E o, aquele bônus que o game ele tá saindo hoje para Xbox, para PC, no Game Pass. É, né? então, para quem é um... já paga o Game Pass, é um game bem interessante aí que tá incluído, né? Vale baixar e dar uma testada, galera. Teste aí que é, é rapidão. Galera, a gente vamos ficando por aí, né? Valeu demais a companhia de todo mundo nesse aqui vídeo. aqui o que vocês acharam. Tamo junto aí e até a próxima!